Estamos de agora, volta. É agora, é agora que nós vamos O oferecimento das lojas Mariano, mais três pessoas para tentarem abrir este cofre. Pois Final é. nove. Final nove. Bora. Galerinha que está em casa nos acompanhando, a criançada tem cofre em casa, né? Quanto de dinheiro vocês já têm aí no cofrinho de vocês? Aqui eu tenho 120 reais e você pode tirar daqui, colocar aí no seu. Peça para sua mãe, para seu pai participar aqui, ó, comenta. Bora. Entendeu? Vamos lá, valendo a primeira pessoa, parou. Regina Bernardino, final 0835, bairro Nu. Senha, dona Mari, 1109. Vamos lá, Pode Regina. Digitar. Já vou digitar 11, 1, 0, 9. Atenção, Regina. Ah, Não. Começou Não. o drama, meu Deus. A, vai, a galera novo. que tá aí com lápis e papel na mão anotou que 11.09 não abriu. Não, não saiu. E eu já começo a entrar no desespero. Ah, eu já quero saber vai. Eu já quero saber quando que vai liberar o é, liberar Milton senha. Milton Santos Silva Calço, final 21.02, bairro... Nú. Final. Eu quero saber por que, que vocês 469. não estão preenchendo, preenchendo o bairro. A gente quer mandar um abraço pra vocês, tem que preencher o bairro, né? 5, 4, 6, 9. 5, 4, 6, 9. Newton. Newton, vamos lá então. 5. 5, 4, 6, 9. Abre. 9. Agora. Vai. Não. Ô pai do céu. Newton Ô não, pai. pai do céu, me ajuda. Vai, qual mão você tá colocando lá? Hã? Qual que é a mão que você tá colocando lá, a esquerda? É. Ah, mas aí não dá, né? Tem que ser a direita, né? para chamar dinheiro. Põe a mão direita que agora vai. Então vai, mexendo. Não, a mão direita. Mexendo, mexendo, mexendo. Parou. Ah, tá. Aê, mão direita. Gelinda, ah, Gelinda Tosta. Será que é dona Gelinda? Gelinda Tosta, final. 20, 27, 20. 20 bairro, não. 23, 23, 8, 8 9. 9. Dona Gelinda. Eu acho que é Dona Gelinda. 23... 8, 9. Vamos lá, então. Vai. Usa os dedos aí, hein? 2, 3, 8, 9. Ai, Atenção. Vai. Ah. Não! Ô, oh, Jesus Cristinho. Fico triste, porém fico feliz, porque amanhã porém, tem... Porém fico triste. Por aí, 140 viu, reais. Amanhã, 140 reais. Mais 520, que a Juliana já levou. Amanhã tem muita coisa Olha pra acontecer. Olha quanta grana. Aqui no TVC agora. O o oferecimento das lojas Mariano Participe você também pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim, o final é nove. Estamos chegando ao final de mais um programa, mas tenho que lembrar você que amanhã tem sorteio do Mundo das Tintas. Opa. É só mandar no nosso WhatsApp, 3509-7500, Mundo, das, Mundo tintas. das Tintas. Você está construindo, está reformando, ou você não está fazendo nada, mas quer mudar a cor daquela parede da, da sala. sala, né? Então manda, porque olha, a cor da tinta é branco ou gelo. Manda você muito. vai gostar. Valeu, Mari Verdão. obrigado. Valeu, mais um dia. Um beijo pra você aí de casa, um beijo pra você no serviço, onde quer que esteja, obrigado pela companhia neste horário. A reprise começa às 17 horas e termina às 18h45. Amanhã tem mais. Beijo, tchau. tchau.